Por que o brasileiro é tão bom no carro de corrida, né? criou essa, essa imagem? Eu apenas acho que a gente está longe da Europa, são 10, 12 mil quilômetros de distância. Quando um cara sai daqui sai e longe, fica longe de amigo, família, sozinho, com uma mão na frente e outra atrás, que é a maioria assim, para viver num país diferente, supostamente Inglaterra, idioma alimentação, o clima maravilhoso tudo naquela diferente. ilha, né? tudo diferente. E sozinho, para enfrentar um desconhecido, é porque está com muita vontade. Então, tem uhum. aquela garra, aquela determinação e aquela aquela vontade de vencer que os europeus naturalmente não têm, porque está tudo ali em volta deles, ao alcance, fácil, e a gente tem que lutar muito para chegar lá. E acho que essa, essa vontade extra, essa determinação é que acaba dando aquele algo mais, que traz uhum. a vitória.